Ele deixa o fogo apagar. Aleluia. Glória a Deus. Deus. É nesse ambiente que nascem os dons do Espírito Santo. É nesse ambiente que o Espírito Santo encontra liberdade para alimentar problemas. É nesse ambiente que Jesus revela a sua palavra. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Versículo 12, 13 e 14. Evangelho segundo escreveu, escreveu São João, capítulo 14. Versículo 12, 13 e 14. Na verdade, na verdade, justifico que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado ao Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. O versículo de número 20. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus A palavra-chave desse versículo é Embaixadores Diga comigo, é Embaixadores último é um versículo Bíblio do Apocalipse, capítulo de número 5 Versículo de número 9 E 10 Deus está aqui Apocalipse, capítulo de número 8 5 versículos de número 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão Sobre a terra Amém? Amém. As palavras chaves desse versículo são Reis e sacerdotes Diga comigo, reis, reis. e sacerdotes Fecha a Bíblia aqui na cabeça Senhor Fala conosco Neste momento Mostra o que somos E o que de fato Podemos fazer pelo teu reino Como homens e mulheres Aqui nessa terra me inspira em nome de Jesus seu filho, amém, amém. eu li esses três textos porque para mim eles são textos paralelos no primeiro texto nós temos alguém falando e esse alguém não é discípulo não é apóstolo, não é anjo não é querubim serafim e nem arcanjo é o próprio Jesus é o próprio filho de Deus é o Deus encarnado E Jesus está diante dos seus servos Dos seus discípulos E os discípulos caminham ao lado dele Porque estão maravilhados Maravilhados por ver os sinais Que ele faz Não andavam atrás dele por causa daquilo que ele falava Tanto que houve vezes Que Jesus deu bronca neles. Eu não queria que vocês andassem atrás de mim Por causa de peixe, pão E mágica Eu queria que vocês andassem atrás de mim Por causa daquilo que eu vos falo mas, é impossível não ver os milagres que Jesus fazia e não se aproximar dele. De Isso deixou os discípulos maravilhados. E aqui no evangelho que nós vemos, Jesus vai dizer para eles, as obras que eu faço, não irão se comparar às obras que vocês vão fazer. Porque se vocês acham que eu fiz grandes obras, vocês farão obras iguais as minhas, ou para obras maiores do que aquelas que você consegue entender esse tipo de promessa? Jesus está falando que você ser humano de carne e osso você comedor de arroz e feijão cheio de defeitos e um milhão de pecados se acreditar nele você vai poder operar com os milagres que ele operava ou para outros maiores do que o que ele fez e aí ele deu a senha a senha é uma palavra, eu esqueci de falar ela no final, a palavra é o no nome de Jesus, Faz questão aqui, de ler de novo para vocês o texto, o Senhor Jesus, diz para eles, e tudo quanto pedir, em meu nome, não é no nome do Arcanjo Miguel, não é no nome do Anjo Gabriel, não é no nome de Abraão, não é no nome de Moisés, não é no nome de Davi, e nem outro nome do século presente ou do século passado. Só há um nome que pode abrir a porta do milagre. É um nome que está acima de todo nome. E esse nome é Jesus. Por isso eu disse, quando forem orar, ora em meu nome, expulsem os demônios em nome de Jesus. Saia. Ora pelos enfermos, seja curado em nome de Jesus. Liberte as pessoas em nome de Jesus. Não é no nome da sua igreja não é no nome do seu pastor não é no nome da aliança que você fez religiosa com algum tipo de agremiação, é no nome de Jesus por que nomes? por que nomes se identificam? e quando o nome de Jesus é liberado ele traz a autoridade que esse nome possui demônios conhecem o nome de Jesus que treme o nome de Jesus é uma senha mas não basta ter a senha você tem que ter intimidade com esta senha você não pode Roubar essa senha de alguém. Tem pessoas que conseguem o cartão de crédito de alguém, roubam a senha, vai lá no banco, ou alguém empresta, a pessoa não é dona da conta, mas ela consegue sacar. Mas se chegar alguém ali do banco, essa pessoa pode até ser presa, porque isso, diante da lei, é crime, é estelionato Por quê? O nome que está ali é um nome que tem que ser respeitado. O único nome que os demônios tremem é o nome de Jesus. <risos> Eu sei que, muitas vezes, quando ouvimos algum nome, a gente fica irado Ou ficamos felizes Ou ficamos com raiva Ou ficamos com medo Quando alguém vai ao médico, o médico diz câncer A pessoa entra em transe e sai dali vendo a morte Porque o câncer é um nome que tem um poder AIDS, quando alguém descobre o pé com AIDS, pensa que o mundo acabou Porque AIDS é um nome que tem um poder Eu tenho aço do nome PT Falou em PT para mim dá angústia, porque eu é sei o sempre que eu passei na mão deles em 2013 Então nomes que provocam medo, mas o nome de Jesus é maior do que o É maior do que a AIDS, é maior do que o câncer É maior do que todas as lutas que você está passando Então ao invés de perder tempo, ficar postando, você está de espírito no Facebook Ai, hoje o céu está cinza Talvez você ficar postando lá no seu Instagram Ah, hoje as coisas não estão A comida não estava tão saborosa Para melhor você se declarando para homem, seu trouxa Se declare é para aquele que pode te ajudar E diga em nome de Jesus A porta vai se abrir Em nome de Jesus A eternidade vai recuar. Em nome de Jesus se capítulo 14, Jesus estava nos dando uma procuração Oh meu Deus! Amém! um Deus que trabalha comigo, o Marcio Henrique, não sei se ele está lendo, eu vi ele deixou no som Marcinho, todas as vezes que ele precisa de alguma coisa Essa semana mesmo ele foi de casa o pastor Para fazer isso aqui, eu preciso que eu assine essa procuração Senão o senhor vai ter que ir lá Aí a procuração, sou eu assinando, dizendo é assim eu, marco ele sendo autorizo Que a pessoa portadora do peito tal fale por mim Esse capítulo 14 É o capítulo da autorização Jesus vai, vai dizer assim Eu não vou estar aí em corpo presente Mas usa o meu nome Vai entender é isso Ah, o meu pastor não pode Orar pela pessoa, então use o nome de Jesus Porque de repente o pastor Chega não funciona, mas o nome de Jesus Não tem erro Quem tem essa senha? eu vou usar essa senha. Porque eu tenho uma procuração assinada Posso ouvir um pito de glória a Deus? Glória Deus! Na carta de São Paulo aos Coríntios Paulo era um pouco mais refinado Rebuscado E ele começa a dizer mais O que nós somos? Ele diz, nós somos embaixadores Isso é muito forte Nós somos embaixadores Pergunte do que pastor? De um rei? Embaixador, se embaixador Porque ele representa um reino Uma nação E nós representamos qual reino? Se eu não souber, tem que aceitar Jesus de novo Qual é o reino que você representa? O reino dos céus, o reino de Deus aí Paulo diz, vocês que entregaram a vida para Jesus Cristo salvador que se batizaram nas águas cumprindo as leis que participam da santa ceia que buscam o poder da santidade que estão em comunhão com ele vós sois embaixadores do rei Jesus aí eu fiz questão de estudar um pouquinho sobre o embaixador eu anotei o que diz embaixador é um funcionário diplomático de mais alto nível Acreditado junto a uma outra nação Ou estado estrangeiro E quem nomeia o embaixador Não é ministro Não é governador Não é ministro do STF Quem nomeia embaixador É o presidente da república Porque é a maior autoridade De um país Aí o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo Vocês são embaixadores Do rei O rei Jesus você senhor, você jovem, você adolescente Para você representar o reino dele aqui na terra Mas não, o que, que o embaixador faz? O embaixador, ele fala pelo país dele Ele não fala só pelo governo, ele fala pela nação inteira Ele falando ali, ele está falando em nome daquele que mandou ele para aquele país Embaixadores, quando querem reunião com o presidente da república O presidente da república prepara tudo para receber. O embaixador tem imunidade diplomática Isso é bonito Imunidade o que? Pergunte o que é isso, pastor? O embaixador americano está andando aqui pela rua de Orlando Ele atropela alguém e mata A polícia vem pegar ele para prender Ele tira a carteirinha dele Mas eu sou embaixador Ninguém pode tocar ninguém Somente o país dele pode julgar ele ele não pode ir para a cadeia, porque se você coloca o embaixador na cadeia, você é um problema com a nação a obra inteira. Porque é um diplomata. Eu tenho um testemunho particular. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez há 20 e poucos anos atrás, consegui um o visto de maneira miraculosa. E quando os irmãos da minha mãe dava passagem para a minha família, entre Deus e as meninas, eu peguei as passagens e fui lá para o consulado, que é onde fica o embaixador. Cheguei lá e disse, eu quero levar minha família para os Estados Unidos, está aqui as passagens, está aqui tudo. Ele olhou, leu e disse, não vai para o meu país. E negou o vício das meninas. Aí nós saímos daqui, alguém falou, não, perda lá, onde é que passou, somos? Recife. Saímos aqui, pegamos lá, fomos em Recife. Achamos que, que as coisas não eram online ainda. Chegou lá o embaixador do Recife e também disse, sua família não vai para o meu país, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu acho que você está querendo mudar para lá, para bom emprego. E não era nada disso. Fomos, nós tentamos três vezes e negaram as três vezes. E quando eles negam, não tem quem faça nada. Aí passou o tempo. Eu me tornei deputado federal. E um dos privilégios que deputado federal tem é um passaporte chamado passaporte diplomático. Meu passaporte é vermelho. É diplomático. Aí, com o passaporte diplomático, eu pensei. Se eu tenho, minha família tem o direito, a moça lá da câmara disse, toda a sua família tem visto faço o passaporte de todo mundo Por que, pastor? Eu vou tentar o visto Para ver o que, é que vai dar Cheguei lá no consulado de Brasília Quando viram o passaporte diplomático, o meu vermelho Eles saíram dando visto quando puxaram No, no, na, na, no arquivo deles, o nome é de Deus e das meninas Viram que tinha Três vezes o visto negado O homem já ia batendo, o carinho de negado Eu vi alguém chegar perto dele e assim, calma Por quê? Eu tipo, te me seguraram três horas lá dentro. Porque eles, eles brigaram entre eles. E um disse assim: Se você negar o visto para a família dele, você vai ter que se explicar com, com, com, com o presidente norte-americano. Porque o presidente do Brasil pode questionar: Por que negou que a entrada de um diplomata no país deles Eles foram obrigados a dar o visto para a minha família. Hoje a gente entra lá nem pela fila normal, a gente entra por uma fila escrita: Diplomata. Porque eu sou representante do meu país. Vocês estão entendendo a autoridade aqui? Aí vem Paulo e diz assim: vocês aí, ó, você comedor de arroz e feijão, só tem dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Você é alfa de pai é e beta de mãe, que mora numa casinha, é nos pedaços. Você é embaixador do céu na né? terra. Significa, onde você põe o pé, naquele espaço, é o céu. Porque o embaixador uma embaixada norte-americana aqui em São Paulo, fica em São Paulo mas ninguém do Brasil pode entrar lá dentro se o embaixador não deixar nem a polícia federal se a polícia federal tentar invadir uma embaixada dá uma guerra entre países que está acontecendo agora na Ucrânia não sei se vocês estão acompanhando ontem os, a, todos os países que tinham que diplomáticas relação diplomática com a Ucrânia tiraram todos os embaixadores de lá porque eles não aceitam que alguém jogue bomba no seu país. Porque o pedacinho onde eles estão é o país deles. O que é isso, pastor? O espaço geográfico é São Paulo. A rua tem o endereço de São Paulo. Mas aquele pedaço de terra não é Brasil. É solo americano. Aqui é uma embaixada. Porque lá dentro está o embaixador. A maior autoridade enviada de outro país para cá para representar o seu país. Respira a fome. Isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é uma embaixada. Entendeu? Isso aqui é uma embaixada. O diabo manda daquela porta para fora. Os políticos mandam daquela porta para fora. Os vizinhos podem fazer de volta ali para fora. Se botar o um pé aqui dentro, vão para cadeia. Porque isso aqui é protegido pela lei humana e pela lei divina. O endereço está em Londres, mas esse pedaço aqui é uma extensão do céu e os embaixadores e as embaixadoras estão na minha frente. Aí não entenderam, vou falar de novo. Os embaixadores e as embaixadoras estão aqui na minha frente. Para terminar, a palavra embaixadora é diferente de embaixatriz. Eu só fui descobrir isso há pouco tempo. A embaixatriz, ela é a esposa do embaixador. Mas ela não é embaixadora, ela não manda nada. Mas a embaixadora, essa foi enviada pelo país dela para estar aqui. Então aqui nós não temos embaixatrizes, ok? Não é porque o seu marido é, a senhora não é, tá bom? Aqui a senhora é embaixadora. E o senhor é embaixador. Vocês dois têm autoridade. Tem autoridade para expulsar demônios, mandar as enfermidades embora e enquanto orar, trazer o céu para dentro os embaixadores estão aqui? você tem imunidade diplomática o céu te autoriza a entrar no hospital e expulsar as enfermidades o céu te autoriza você parar na frente de uma casa e a mão e dizer assim eu os demônios que estão aqui ou eu abençoo todos que estão aqui o céu te autoriza porque Jesus quando foi entrar no nosso mundo João veio na frente dizendo Eis que é chegado o reino de Deus na terra Jesus disse mais tarde O reino de Deus está dentro de vocês Olha que interessante João trouxe o reino Jesus disse O reino não está apenas a cargo de vocês O reino está dentro de vocês Vocês são o reino de Deus na terra Então opere como crente Ore como crente Louve a Deus como crente, se forte como crente E não tenha vergonha do evangelho de Cristo Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê Posso ouvir um grito de glória a Deus? E aquelas palmas de palmas só você saber da de Deus. Não bastasse você ter a autorização, porque a autorização é a procuração dada no nome de Jesus não bastasse ser você embaixador o João escrevendo Apocalipse Disse assim E para o nosso Deus os quisesse Reis De sacerdotes É esse ali O santo de Israel mesmo O crente que anda de cabeça baixa de todo mundo Se humilhando Achando que é O verme do verme do garrapato o cristão que serve a Deus e se sente inferior ou inferior, ou segue a doutrina de São Francisco de Assis, fez votos de pobreza. Batalha, ser crente significa se não ter nada na vida. é um idiota. Porque a Bíblia diz que nós somos reis. Só é rei quem tem um reino. A Bíblia diz que somos sacerdotes. Só é sacerdote quem é escolhido e ungido por Deus. É quantas nomenclaturas. E sabe quantas nomenclaturas mais como eu encontrei em toda a Bíblia? Mais de 30 mil nomes que Deus dá a você: Filho da promessa, Filho da eternidade, Ungido, Escolhido, Vitorioso, Vitoriosa, rei. Existe mais de 30 mil nomenclaturas dadas para aqueles que servem a Deus. Aí você entra aqui de dentro, a barriga, abaixa o ombro e fica com essa cara parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Empresa e os outros, só porque tem anel de formatura no dedo, ou porque sabe falar um pouquinho melhor, na língua qualquer coisa que você, acho que pode mandar em você, acho que pode humilhar você. Se você não tem argumentos aqui, procure argumentos aqui. Vamos falar de novo. Se te faltam argumentos aqui e aqui, vai para o joelho, coloca a pessoa na presença e fala: Senhor, assim, mostra para ele quem eu sou de verdade. Eu trabalhava ali na Intelli, eu termino aqui no escritório da Intelli, trabalhava eu, e o Leitinho, aquele que jogava bola lá da, aqui da, da, da Intelli, que era o primeiro campeão aqui da cidade. E tinha um monte, muitas pessoas influentes na cidade. Um deles era o senhor Hilário Meloni. Lário Meloni era um contador muito famoso na cidade, a ideia, a família muito forte. Toda vez que eu pisava na sala, a gente chamava, o Leitinho. E eu, para manter o emprego, abaixava a cabeça e vinha, é né, mesmo, né, né, fica quieto. Chegou um dia que encheu Porque além de crentinho Viam outras nomes que eu não posso falar aqui Que é vergonhoso de demais Tipo crente do bumbum quente Porém vai me minervam todo dia eu pensei, eu pensei, eu não quero mais ser humilhado um, um dia encheu as paciências Eu estava lá na minha máquina de escrever O senhor lá no meu nome falou O senhor que tem lá Eu levantei, não gritei, eu fui até ele Eu botei a mão na cabeça dele eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus Ele caiu endemoniado dentro da sala Porque ele era um dos mestres da, do Certo Espírita Ele tinha só os seis fios de cabelo aqui em cima Os seis fios ficam arrepiados E era, passou a correr, trouxer um Aqui Eu disse, aqui não, isso aqui não é com água não Falei sério, todo mundo se afastou Eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus E não aceito mais para o escritório Porque eu tenho um nome e o meu nome não é diferente, o meu nome é servo de Deus Se não me conhece como seu Deus, eu te marco Acabou, até hoje quando ele passa perto de mim, ele faz assim Porque você não é um lixo Você não é o resto Você é a marca da sociedade Você é um cristão, o cristão é trabalhador, o cristão é honesto o Cristão dá testemunha, cristão cuida da família Cristão é, tem responsabilidade. Nós, então, pessoas, não vamos mais te humilhar. Não precisa ir para as vias de fato. Como eu disse: se te falta arruído aqui e aqui, vai orar. E a autoridade vai vir. E quando Deus te der a honra, você volta. porque eu preguei tudo isso? Porque hoje eu o dos vitoriosos. A ceia será servida para embaixadores. Será servida para embaixadoras. A ceia será servida para sacerdotes e reis. Carinhas, A ceia ser, será servida eu acho que pelo menos hoje Para 12 crentes Que ontem morreram para o mundo E nasceram para Jesus Nas águas batismais. Mas se Lembre que Jesus morreu por você Lembre que Ele fez o que você não poderia fazer Lembre que a salvação não é provas Para que ninguém dera a senhora Lembre que não é a sua santidade Que te levará ao céu É a misericórdia dEle que te levará ao céu Digo isso porque tem muitos crentes Por aí, por aqui, por ali Que julgam até nós Pela nossa aparência, pela maneira que fazemos o culto Julgam o outro porque está andando de short ali na rua eu me ignoro essas pessoas já tem muito tempo. Porque nenhum deles tem um furo na mão. Nenhum deles tem um furo no pé. Eles não morreram na cruz do Calvário por mim. Eu sei a intimidade que eu tenho com Jesus. E eu posso tocar naquele cálice. Eu posso tocar naquele pão. E não é porque eu sou perfeito. Exatamente. Porque o sangue simboliza o perdão, e o pão simboliza a fraqueza humana que é a carne. E aí Jesus está dizendo, a sua carne não presta, mas a minha O Seu sangue não vale nada, mas o meu sangue tem todo o poder. Vamos estar felizes na presença de Deus essa noite. Vamos buscar a Deus Nesta noite com o nosso coração e a nossa alma. Vamos agradecer a Deus por esses 30 dias e por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos estar em tempo agora? Aleluia O pastor que vai ministrar para nós a Santa Síria eu, já fiquei aqui eu só quero orar como sacerdote a Deus. Eu venho de uma época que a gente era obrigado A ir na frente do altar Confessar os nossos pecados para os homens Deus, pai, o Senão a gente não podia participar da Síria. não haviam ensinado a liberdade que era o Cristo esqueceram que o véu do templo foi rasgado e se o véu foi rasgado todos nós podemos participar mas como a Bíblia diz que aquele que que tocar no pão no corpo indignamente é réu de juízo sim mas quem é digno de tocar no ele me diz quem é digno o tocar indignamente que Paulo está dizendo É você participar da cena sem saber o que está fazendo É achar que é só um pedaço de pão e tomar um suquinho de uva É você participar olhando para o lado aí O irmão não participou, deve ter feito alguma coisa errada É você participar rápido olhando para o relógio. Anda logo que eu tenho que ir para casa assistir Billy Brother Isso é participar indignamente Mas se você é um ser humano e fracassou Teve um pecado, caiu e escorregou eu estou aqui para te lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário de você E se você inclinar na sua cabeça agora e colocar a mão direita no coração E confessar a Deus os seus pecados Será Ele, das suas fraquezas, falar, Pai, me perdoa, me ajuda Eu, como sacerdote, vou orar para você para que Jesus te perdoe. E depois disso, todos os que são batizados nas águas Da nossa igreja ou de outra igreja que está aqui Podem participar da Santa Síria. Somente os batizados nas águas, porque esses confessaram diante de Deus e do mundo que eles querem uma vida com Deus. Abriram mãos os seus prazeres particulares, abriram mão da sua vida para seguir uma vida casta. E por isso tem como prêmio a ser o Senhor. Mão no coração. Como sacerdote de Deus nesta noite, eu oro para que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário há dois mil anos atrás... caia sobre todos nós... e que haja sobre todos nós... o temor do Senhor... e que quando tocarmos no corpo e no sangue de Jesus... entendamos que vamos participar ou fazer... porque Deus ainda é misericordioso... e toda a igreja diz... Como o seu assento de gentileza... antes de passar a palavra... eu quero aqui receber em comunhão nessa noite... Mais uma pessoa que vem fazer parte da família da Catedral do Arminamento. É a irmã Bianca Contina. Onde está a irmã Bianca? Fica de pé, irmã Bianca. A irmã Bianca está hoje entrando em comunhão. E a partir de hoje, é filha da casa. O que pegar para você, pega para nós. Vamos te proteger. A igreja recebe, em nome de Jesus, seja bem-vinda. A casa é sua. Deus nós abençoe a seu Pai também. Deus abençoe os de sua pastor. toda Queridos irmãos, a paz do Senhor. Todos os irmãos já pegaram o seu kit para participar da Santa Ceia. Os que não participaram, vou pedir que, você, que os que não pegaram, por favor, estenda as suas mãos, as mãos levantadas, as irmãs estavam passando para distribuir. Mas levante de um jeito fica Visita, por favor Aleluia Bendito é o nome do Senhor Aleluia Pode adorar o Senhor adorar o Senhor O Senhor está aqui. o Senhor O Senhor Vai fazer a leitura do Espírito Então Senhor, obrigado Por favor, vamos dar em né? nome de Jesus Aleluia. 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, Com comei isto o meu corpo e é partido por vós Fazer isto em memória de mim Semelhantemente também o de Ar Tomou o um cálice dizendo Este cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isso todas as vezes que me perdes em memória de mim Porque todas as vezes que comeu este pão e beber deste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor será é, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem, si assim mesmo e assim como deste pão e viva deste cálice. Porque Come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre nós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor." para nós temos governado pelo mundo diz assim o texto Jesus tendo dado graças o partido. disse tomai com ele este é o meu corpo que é partir de proposta nós participaremos do pão querido Deus Senhor nós como igreja a tua noiva Senhor está sentada à mesa Senhor, aqui os nossos pecados foram lavados do seu sangue, Pai Nós fomos remidos pelo teu ato na cruz, Senhor Agora os teus filhos, como o Senhor mesmo bem disse Nós temos parte contigo nesta noite E nesta parte nós participamos do pão, Senhor Fortalece a tua noiva, Senhor Adorna a sua noiva nesta noite É o que nós pedimos em nome de Jesus Amém? tendo dado graças o partido me disse tomar e comer. Estando ao ele vem para nos buscar. Diga para ele: Estou pronto. Senhor, nós apresentamos este prazer. a palavra, Senhor. O sangue que foi vertido na cruz, Senhor. que reviu os nossos pecados, dê deu uma nova esperança escreveu o nosso nome no livro da vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece a igreja Pai aleluia, mas se você perguntar Diz, a cabeça por um momento, será que há alguém entre nós essa noite, que não é evangélico, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, viu a gente participar da ceia e falou, poxa que vontade, você mesmo, achou por bem não participar, porque sabe que está com a vida longe do altar, você não gostaria de começar uma vida nova nesse ano novo? Não gostaria de entregar sua vida para Jesus de novo? Você que já caminhou pelo santos dos Santos? E você que nunca entrou numa igreja e já fez de tudo, já procurou em todos os lugares possíveis a paz, a esperança e não encontrou? Seu amigo, sua amiga te trouxe aqui Disse, vamos lá que as coisas vão melhorar. Já tem um moço aqui em frente. Deixa eu te conhecer. te abençoe. Muito. Aqui está quente. só é? vai ficar mais quente. Cara. Mas a boca. Isso aqui é um calor do espírito. Fica aqui na frente. Aqui olhando para mim. Né? Tem mais alguém? Ou a bênção toda vai ser dele nessa frente? Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus? Ou de entregar sua vida para Jesus? Dona Dua e uma, A porta vai fechar É Deus Dua e duas Vai perder a bênção É a bênção toda a sua Nada vem é mais que a pessoa é Nada é a bênção É a Amanda Nessa noite, com júri e correção monetária. E quem viver depois dessa noite verá, para ver o que Deus fará nessas vidas, porque nós, como igreja, profetizamos a salvação, a libertação e uma nova história. E a igreja diz: Amém. Alguém abraça esse por favor. A morte deve A pena? Eu acho que valeu foi a galinha inteira que culto a, a senhora Pastora aprovou o formato? Ficou bom? Não ficou? Gostou, meu amor? Pastores, pastora Elias, senhora Elias até falou em línguas hoje, falei, meu Deus, só também, estou brincando, eu falo, ele cai na pele e responde. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Temos duas coisas para fazer para terminarmos escondidos para casa. O primeiro é deixarmos aqui para Deus a nossa responsabilidade de ajudarmos a cuidar da sua casa que são os nossos dízimos e as nossas ofertas nós não dizimamos porque queremos nós dizimamos porque precisamos dizimar dizimamos porque está escrito na palavra dizimamos porque é uma ordem bíblica e aquele que está com a lei na mão deve viver segundo os preceitos da lei Trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento um na minha casa, diz o Senhor. E fazer prova de mim para vocês verem se eu vou ou não vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Então, o tismo é algo muito importante. Geralmente, quando a gente é mais novo, a gente entregava sempre o dízimo né, na Santa Ceia. Só que a nossa, no segundo sábado do mês, às vezes. Dá uma distância muito grande, tem um mundo que com medo de gastar o dinheiro até a nascer, então traz o dízimo antes. Né? Uma tentação leva embora. Né? Aí as pessoas dizem, o senhor é feliz sendo Eu sou de fiel aqui nessa casa. Quando eu estou para esquecer, minha esposa me dá um cão e falou, opa, agora. que é né? muita coisa na cabeça. Mas para quem gastava dinheiro com drogas, para quem não tinha comido direito do que tinha gastado com drogas. Né? Hoje, deixar o um tismo na casa do Senhor, sabendo que a minha família está livre, é o mínimo que eu poderia fazer. Quantas pessoas aqui na cidade têm filhos drogados e gastam fortunas em clínicas de recuperação e não conseguem livrar os filhos? Eu tenho certeza que quando nós deixamos o altar, o altar cuida de nós. Tem pessoas que não diziam Não oferta na casa do Senhor, gastam tudo no carro, gastam tudo na farmácia. Gastam tudo com os vícios. Para Deus tem dificuldade. Alguns são piores. Quando ganhava pouquinho, eu Agora ganha bastante não. Aí ele vê como o vou não vou não, não, não, não. Aí vem o inimigo e leva tudo embora. Nós crentes acreditamos nessas coisas. E por isso, estou aqui para te abençoar. Se, é, se você ainda não é de fiel, faça um voto. Faça um voto com Deus. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Nós estamos em pleno crescimento Estamos com uma construção pela frente Nós estamos a pedra fundamental De um templo lindo Estamos reformando outro templo Que vai ser lá na rua 1 aqui da cidade Vamos, Se Deus quiser até dezembro Ter mais duas igrejas abertas na cidade Eles, Pelo menos a luz Então glória a Deus Precisamos de crentes Para nos ajudar a construir a, a deixar a casa do Senhor mais linda O nosso sonho aqui, por exemplo Era ar condicionado nós temos, só que a metade não funciona, o que funciona não é o suficiente. Custa 6 mil reais uma máquina de ar-condicionado. Né? Tem empresários aqui dentro. Tem empresários que se falam, né, eu vou dar um ar-condicionado esse mês, dou tô, outro mês. Em cinco meses a gente está com a igreja geladinha. Mas eu também tem medo de se gelar muito e vocês dormirem muito. Ficar muito à vontade. Acho que é bom ter esse calor que fica todo mundo se né? Aí fica tudo fervoroso. Né? De um reino a de outro fica fervoroso. Né? Mas aprenda a fazer votos. Deixa eu te ensinar isso aqui. Sempre que você estiver diante de uma luta, diante de alguma coisa para receber, viu que travou, a pessoa tem que pagar não te paga, você tem na justiça não vem. faça um voto. Quando você ajuda, diz, Senhor, se o Senhor me der isso, parte disso aqui eu vou abençoar a sua casa. E Deus vai nos abençoar. Mas sabe o que é o problema aqui de goteira? Quem lembra? A última vez que deu uma chuva aqui, eu falei: não vou nem tomar banho em casa. A goteira era bem em cima do púlpito, era para apagar o fogo do altar. O inimigo é sujo. Pô. Em vez de botar uma goteira lá em cima do tanque de batida, botou em cima do púlpito. Ficava em 80 mil reais para trocar o pegado todo da igreja. Falei que eu pastor Roseli você foi falei: só se eu vender a minha sogra. O pior é que ninguém vai querer, né? Então, Seis chance, aí nós falamos, Se assim, não dá para trocar, vamos procurar um paliativo. Achamos alguém lá né, em São Jorge da Barra que faz o um trabalho e até agora funcionou. Não terminou ainda, né, pastor? Falta ainda, né? Mas na semana passada caiu um toró d'água, um não caiu uma puta aqui. Foi o Glória. já valeu a pena. E ele queria 17 mil reais para consertar. Pastor Roseli tem um dom de chorar. Em galho. Ele quem foi? É o pastor Valdeci Ele ainda tem o dom? Meu Deus, desde quando trabalhava comigo A conta de 50 cai é para 5 É dom, ele tem dom Conseguiu cair de 17 para 12.500 reais Por 12.500 reais a gente dá um jeito A gente parcela Aí eu estava em Brasília viajando E estava falando com um amigo Ele olhou para mim e falou, o que está passando? Ele falou, não, não precisa consertar O telhado da igreja lá, sem condições Ele falou, então eu vou te ajudar Pô, me dá o número da conta Ele deu o número da conta e ele mandou 10 mil reais Segura aí? Né? Aí eu falei, bom, contei para um Entendi porque o ovo da galinha Vende, Fernando da Estela Você sabe que o ovo da galinha vende mais Que o ovo do pato, Fernando? Porque ninguém sabe onde está o ovo do pato O pato não grita quando bota A galinha própria no um berreiro Todo mundo vai lá e pega o ovo Por isso o ovo da galinha vende mais que o ovo do pato Se a gente não pede, ninguém dá Aí tipo A gente, para irmã, uma empresária, que ela, toda vez que não tem conta online, ela vai me dizer, Pastor, eu me alimento, escutando vocês pregar. falei, bom, já que se alimenta daqui, não custa. Eu falei para ela, irmão, estou consertando o telhado da igreja, só não pode ajudar. Posso, pastor, me dar o um número da conta? Eu não falei valor nenhum. Ela mandou o valor: R$ 2.500. Pagamos o vamos o telhado. É <risos> tá bonito, eu vi isso. O Espírito vai ver quando eles escolherem o testemunho deles. E aí nós que poderíamos escolher o testemunho, não colhemos o que a gente não faz. Aliás, não fazíamos. Semana passada nós, nós levantamos aqui 22 mil tijolos para a construção da igreja. mundo cumpriu, pastor Brasileiro? Aí até a próxima semana, aqui em 15 dias nós vamos começar a levantar. Quem não cumpriu ainda, compra logo, senão... E quem cumpriu, eu posso eu quero cumprir de novo. Se sentiu de dar, nós sentimos de receber. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ofertar. É melhor você ofertar aquilo que gastar dinheiro com seus filhos, no médico, no hospital, na farmácia, na, no lugar onde algum seu carro, na oficina. Bloqueie a, a, os bens que Deus te deu, Blinde eles com sacrifício, com oferta e com dízimo. E Deus vai te abençoar. Traga o mesmo clássico, por favor. Deve ter um envelope aí na sua, na sua frente ou atrás de você na cadeira. Aqui está o um, número um do Pix da igreja. A igreja não tá moderna, tem até Pix. E nos envelopes tem o próprio QR Code, que em inglês é QR Code. Do you understand me? QR Code. Né? Então, você aponta o seu celular para ele sim. O um negócio aqui com a câmera já joga direto lá na ponta da igreja. E você faz a sua transferência pelo Pix. A Catherine que me perguntou: Pai, pode simar pelo Pix? Eu falei: Claro que pode. Ela mandar ali no cantinho. É porque ela, quase, ela vem por essa. Podemos então, até a hora da igreja, né? Na hora pentecostal. É vamos ofertar? Inclina a sua cabeça: Senhor, vamos ofertar nessa noite. Vamos te Vamos cumprir os nossos votos. E vamos fazer novos votos. Porque nada que é colocado nesse altar, fica aqui. Tudo que é colocado aqui, volta para o reino dos seus filhos. Porque o seu reino é uma terra fértil, e aquele que planta, colhe. Aquele que não planta, não pode colher. Aquele que planta muito, colherá muito. Aquele que planta pouco, colherá pouco. Tudo depende da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos trazer as ofertas? Para o meu olhar colocar aqui no altar. Ei, o Arthur espera, hein Arthur? Arthur, você não foi lá em casa, hein Arthur? Prometi dar para o Arthur um brinquedinho lá das minhas tiras de ação. Esperando ele lá. Isso oferta com a boca aberta, que é uma coisa bonita. Primeiro aviso que estão dando aqui Se alguém não estiver na lista de transmissão Deixar o um número com o diário. Qual lista de transmissão? Né? A ah, da igreja Você é membro da igreja E gostaria de ficar sabendo das coisas Antes de, de, de Quando você voltou no não sabe como, como saber Deixe o número Do seu telefone celular com o um diabo Qualquer diabo Quem é a irmã queira? Irmã queira? Foge para a porta, rapidão é aquela moça ali, ó. Você passa ali, deixa o número do seu celular com ela. E aí pô, nós vamos te adicionar na lista de transmissão da igreja. E tudo que a igreja for fazer, isso vai ser, vai saber em primeira mão. Amém? Amém? Segundo aviso. Amanhã, 12 horas de oração, das 7 às 19. Aqui no tempo, pastor, a igreja vai estar aberta das 7 da manhã às 19 horas da noite. Das 7 às 7. 12 horas de oração ou nessas duas horas você tem a chance de passar aqui, nem que seja para dar um bom dia para Jesus. Chega, dá um grama, bom dia Jesus, saiu do trabalho. Chegou do trabalho, boa tarde Jesus, boa noite, vem para casa. Se puder gastar tempo orando, uma hora, duas horas, Deus vai te abençoar. Uma. A oração é a chave da vitória e ela move a mão que move o universo. A oração move a mão de Deus. A mão de Deus move o resto Live toda segunda, quarta e sexta A Sra. Roseli está famosíssima nas lives aí, né? A senhora Roseli Eles mandaram um podcast aí. Tá? Era o o Bicam né? está pregando Profetizando, revelando Então é um negócio de maluco Então toda segunda-feira Toda quarta-feira e toda sexta-feira Às duas horas da tarde Como é que eles descobrem onde que veio nessa live? Pelo Facebook, pelo Instagram também da, da, da catedral, né? Tem o endereço da, da, da catedral aí? Pronto, a pastora vai mandar lá nas transmissões. Segunda-feira, campanha dos Salmos 70. Quem começou a campanha não pode voltar. Salmos 70 é aquele apressa de Senhor. Quem está nessa oração já? Imenso, né? então. Busca mesmo. Terça-feira, culto nos lares. Quarta-feira, culto de ensino quinta-feira um culto com as mulheres especial, vai vir aqui dar uma palestra para todos nós a nossa irmã Luciana, fiquem te pôr Luciana por favor Luciana tem uma bom, para todo mundo te conhecer, a Luciana ela é a nutricionista eu ia falar endocrinologista ela é nutricionista profissional ela tem uma empresa para formação e ela é serva do Senhor e ela tem umas formas que são quase mágicas a luz da bíblia a senhora que quer emagrecer um pouquinho E quer ter um pouquinho mais de saúde Tinha que abrir para toda a igreja, né, pastor José? Porque tem uns um homens aí É, também assim, é desse jeito Elas dominaram o mundo, acabou? É, acabou. É, acabou. É, acabou, acabou, acabou, acabou essa vida É, Vitor, acabou Vai ter que ficar gordinho assim, não é, Passo Mas um dia, se funcionar Marca um pouco para todo mundo, para os homens virem também. Não, não, não, não, não. Agora tem só vocês também. Tá é um dia de folga nosso. É a noite dos meninos. Agora Deus vai amar. Pronto. Já estou terminando aqui. É, então é na quinta-feira, a partir das 19h, Havaillão. Que hora começa Está tão pequenininho que eu não enxergo. 19h. Pronto. Quinta-feira. Pode trazer amigas? Traga amigas, traga as suas amigas da escola, de casa, aquelas amigas perturbadas Que ela mora Jesus expulsa do bom também Aquelas que tem na barriga não tem uma comunitária, tem uma, uma não tem uma solitária, é uma comunitária Ela é expulsa também se do irmão Tá bom? Ah, vai ter brindes também? Eu estou achando que está ropinho, né? Perfeito. vamos lá? Quinta-feira vai pegar fogo. Sexta-feira, tem o nosso culto aqui de libertação, é Sexta-feira Forte. O Beto uma música de terror aí. Sexta-feira, venha para ser liberto. <risos> chega, chega, chega. Senão ninguém aparece aqui na sexta-feira. o Pastor Rosali tem esse negócio com o demônio aí, quem quiser tem, e sai tudo. É um mistério Sábado, culto com os jovens Ih, com esse culto Vamos de novo, vamos não, no não sai. Sábado, culto com os jovens Mas ninguém vai levantar os braços para cima Ficar em pé, de novo, só os jovens Sábado, culto com os jovens Não levantou os jovens Meu Deus, vamos fazer esses jovens animar um pouquinho mais Então não é culto de jovens E nem para os jovens É culto com os jovens quem se sente jovem, vem para cá. Domingo, 9 horas da manhã, escola dominical. E às 18 horas, nosso culto com a família. Permitir que -me Deus está aqui pregando a palavra do Senhor de novo. Vamos estar em pé? Inscrições abertas para o Congresso de Mulheres no mês de abril. Nós faremos a, a, a, o Congresso de Mulheres no formato da escola bíblica, tá? É preciso fazer a inscrição. A inscrição acho que é 50 reais, né, professor? 50 reais com direito a café da manhã, grosso, janta, lanche de tarde, é, roupa nova, sapato, é, tem de tudo nesse negócio. Tudo com 50 reais. Tá? Então faça sua inscrição, porque está vendo, está vendo esse assim, monte de Uberaba, está vendo esse assim, modo de Pernápolis, senão não, a igreja não concorda por causa do Covid. Por isso nós colocamos essa, essa taxa de inscrição. Amém? Quem ficou feliz essa noite? Cadê os embaixadores? Cadê as embaixadoras? Cadê os reis e os sacerdotes? Eu te abençoo Em nome de Jesus Abençoe a sua semana Seja uma semana promissora de milagres De sonhos realizados De exaltação, Para cada dia de choro Duas noites de alegria. A glória da última casa Será maior do que a glória da primeira Se levantar para ti Onze mil demônios, mil cairão de um lado bem mil cairá do outro lado e você não será atingido essa semana o Senhor Deus vai te surpreender que Deus proteja os seus filhos que estão na escola, que estão trabalhando que Deus proteja os seus bens os seus negócios, que Deus proteja os seus sonhos em nome de Jesus abra as mãos o grande amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as tostas e sempre eternas consolações no meio do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e sempre, todos digam Gracias.